Demo. Oh. Povo. história que o silêncio do medo tenta nos paralisar. Tudo parece parar. A gente estanca. É nessa hora que a palavra tem que virar a voz. Porque a voz é um instrumento capaz de abordar o infinito. É natural que a gente de teatro seja pela democracia. Afinal, não existe teatro sem liberdade. Não existe democracia sem liberdade. Nós não lutamos tantos anos para sermos silenciadas por esse governo golpista, machista, racista e fascista. Somos mulheres. Somos pretas periféricas. Somos artistas. Por isso, LUTO! LUTO! Luto! Amanhã a se... levantava quando fomos jogadas ao chão o fogo, os gritos e a hélice a rodar feito o de carne Humana a televisionar quando o prédio caiu Você já viu o feminismo matar? Já ouviu falar de crimes passionais? Amor não mata, machismo sim, todos os dias. O meu corpo é um templo, um templo sem religião. O Estado não me porá medo, nem mesmo com suas punições. Sou eu quem decido agora, e eu decido. Marielle não é a primeira mulher Preta, periférica A ser executada Muitas, muitas antes dela Também foram Muitas mulheres De várias crenças Várias religiões Várias etnias Várias classes sociais Várias idades Pelo mundo afora São mortas são executadas, são violentadas por esse sistema opressor. As notas ancestrais também foram. Aqueles tiros que foram dados, foram dados para nos silenciar. Eu sei. Morremos um pouco a cada uma que morre. A humanidade morre. É uma guerra de classe, uma luta de classe, uma luta contra todos nós, operárias e operários. Quando o meu povo negro, quando o povo de terreiro, quando os imigrantes, os africanos, os palestinos, é uma guerra de poder. E a vida, a vida tem que seguir a luta tem. Eu não acredito nessa justiça injusta. Não devemos nos submeter a ela e nem tampouco a essas leis impostas de forma tão hipócrita Precisamos reagir, todos nós, se quisermos existir. Mas agir com consciência, nos núcleos de paz, na base operária, se quisermos mudanças de fato, mas hoje, hoje eu me permito chorar, me permito sentir tudo que está aqui dentro, correndo, me sufocando, mas o amanhã virá, o amanhã virá, amanhã bem cedo, e acordará não apenas a minha alma inquieta e revoltada de tanta injustiça e opressão, mas a de milhares, a de milhares. E novamente nos ergueremos e continuaremos a lutar. Por você, amiga Marielle, pelas mulheres africanas pelas mulheres da floresta, as mulheres da água, pelo nosso povo, por todos e todas nós. Oi, ó mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada, minha mãe, meu orixá, és dona da minha vida, Me protege, mãe querida. Eloia. Vadiga e o loia E por Você? as meninas têm que sair correndo que elas têm prova é, é, nós somos o coletivo feminista levante mulher eu sou professora de teatro há 18 anos na casa de cultura do butantã, voluntária é, entrei lá no governo da Marta por acreditar que a arte ela transforma Onde nada aparece, atingir, a arte vai lá e consegue tocar. E, há cinco anos atrás, uma de nossas alunas na Casa de Cultura foi assassinada brutalmente pelo namorado. E, no mesmo ano, duas outras meninas. Ali, na região do Butantã, não é uma região assim, onde fica a Casa de Cultura, não é uma região tão periférica assim. E elas foram violentadas por 18 homens. Até parece que a gente está falando de um outro país, né? Mas a gente está falando do Brasil, São Paulo, Butantã, do lado do Morumbi. Então, isso existe em todos os lados. E aí a gente, eu, como professora que já trabalhava o teatro como um instrumento social, chamei algumas alunas, elas, minhas alunas, essa é uma convidada que está aqui essa noite, a quem eu admiro e agradeço muito, Júria, por estar tá nos acompanhando. E formamos esse coletivo, porque compreendemos que a nossa ação tinha que sair das portas da Casa de Cultura, ir para as ruas, para as vielas da nossa comunidade, para falar sobre esse veneno que nos corrói socialmente, que é o machismo e que está em todos nós, em todos nós. Né? Isso não é uma doença social que está só nos homens, está em todos nós e a gente tem que refletir sobre isso. E aí nós começamos a fazer intervenção na nossa comunidade e a comunidade foi para as ruas do centro e da rua do centro foi para outros estados. E a gente costuma falar que isso não é um teatro, isso é a nossa realidade, é o que nós vivemos. Nós apenas estamos emprestando nossa voz para potencializar nossas dores, para que as pessoas compreendam que a gente precisa mudar esse cenário, esse cenário social essa, e precisamos ser potência. Precisamos não nos calar. Então, a voz da nossa companheira, nossa amiga, querida, Marielle, a quem eu tive o prazer de conviver, não pode ser calada. A injustiça não pode prevalecer, não apenas no caso dela, mas em outros tantos. Nós precisamos de Lula livre, mas precisamos todos estar livres, aqui, para que a gente possa transformar a sociedade. Gracias.